Pastor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Estamos hoje na lição número 10, a solicitude da vida. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir os amados e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tem um sininho aí em cima, no teu lado direito superior aí, clica nele para você receber as notificações quando for lançado as novas lições. E se você quiser os slides, tá? manda uma mensagem no número do WhatsApp, que está aí, que é meu número, e você entra num grupo onde recebe todos os slides das aulas, ok? Vamos lá, então, a solicitude da vida. O que, que nós vamos ver hoje? Veja... Texto Aurélia disse assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Verdade aplicada: um viver com qualidade glorifica a Deus e inclui confiança em nosso Pai Celestial e prioriza o reino de Deus é sua Justiça. Temos três objetivos. Primeiro, ensinar que confiar em Deus é a arma contra a ansiedade. Segundo, destacar o cuidado de Deus para com os seus. Terceiro, apresentar como podemos vencer a ansiedade. Tenho referência em Mateus 6, versículos 25, 26, 27 por favor, você lê aí tranquilamente e eu vou aqui já na explicação. Na nossa introdução diz assim, mais uma vez, o conselho divino nos instrui a confiarmos em Deus, pois Ele nos ama e é poderoso para prover tudo o que necessitamos. Nessa parte do Sermão da Montanha, o Senhor trata da preocupação excessiva com as coisas materiais, tá? Então, nós vamos ver aqui como o Senhor tá? nos orienta, né? nos instrui, tá? Para que nós possamos né? é, ter um foco ideal dentro do nosso sistema de vida, do mundo, tá? Nós aprender, né? É, a como conquistar aquilo que Deus quer que conquistemos da forma que Ele quer que nós conquistemos? Combatendo a ansiedade. Primeiro subponto, não desânciosos. Segundo, a vida é mais que o um mantimento. Terceiro, olhar para as aves do céu. O alvo principal dos princípios ensinados por Jesus é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o afã do dia de amanhã desequilibre a, estru a estrutura de nossas vidas." Veja, a ansiedade né, é, é um incômodo dentro de nós, tá, que nos desequilibra. Então, é, nós queremos conquistar algo nós né? queremos alcançar algo, mas é, quando nos preocupamos excessivamente, isso nos desequilibra. E quando estamos desequilibrados, nós desgastamos nossas energias né? muito mais do que quando estamos equilibrados. 1.1. É, não andeis ansiosos. É, logo, aqui no título, eu achei fantástico, né? porque o texto bíblico nos diz, de fato, para não andar ansiosos, né? é, por quê? É, está no versículo 25, tá? não andeis ansiosos. Andar ansioso estamos falando de uma frequência de ansiedade, continuamente, porque a ansiedade é algo normal. Nós podemos ter ansiedade, todo ser humano em algum momento tem ansiedade, agora não permaneça nisso, tá? porque isso vai fazer mal para você, não andeça ansioso, não fica o, durante toda a tua vida naquela frequência de ansiedade que vai fazer mal. A ideia central dos princípios ensinados por ele diz respeito a não vivermos distraídos, pois quanto quando a mente humana vive em duplicidade, ela procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e certa dose de sofrimento. Olha só. Se você vê o versículo 24, diz que ninguém, fique claro, que ninguém pode servir a dois senhores. É interessante porque quando disse aqui nesse ponto né, sobre a ansiedade, né, é, que no grego é que significa preocupar-se ansiosamente. O que, que o Senhor está dizendo? Veja, quando diz ninguém pode servir a dois senhores. Porque está dizendo, ou você vai querer agradar a um e, consequentemente, vai desagradar o outro, ou você vai aborrecer um, um e vai amar o outro. Então, o que, que nos está colocando aqui nesse ponto? Vamos fazer de conta que você está aqui. tá? Vamos marcar aqui o ponto zero. Tá? E você vai para esse lado. Né? Sai do ponto zero, vai para aqui para agradar esse senhor. Mas você acha que também deve agradar o outro senhor. Então, você volta para o ponto zero e do ponto zero você vai para agradar esse Deus, esse senhor, tá? independente do que seja. E aqui, quando você agrada, você percebe que não está muito bom para você e você volta para o ponto zero. E vai ser esse joguinho, tá? Você vai e volta, né? Quando termina o dia, ou a semana, né, ou o mês, você se percebe que você está ainda aqui no ponto zero. É isso que gera a ansiedade. E quando a pessoa percebe que ele fez de tudo, se esforçou e não saiu do lugar. Por quê? Porque não se decidiu. Tá? Aqui é muito importante isto. Tá? Quando Jesus disse que ninguém pode servir a dois, você está dizendo, decida. A quem você quer servir? A esse ou a esse? Porque tentando servir aos dois, você não vai desfrutar de nenhum. A plenitude. Tá? Então, aqui está dizendo, decida. Toma a decisão. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Tá? E conforme isso, tá? escolha a sua decisão. A vida é mais que o mantimento. Esta vida deve ser orientada pelos princípios espirituais do reino de Deus e deve levar em conta o verdadeiro destino e utilização da vida humana. Então, em Romanos 14,17, Paulo nos diz que o reino de Deus não é comida e bebida. Ou seja, o reino de Deus não é algo natural. Tá? O reino de Deus é um princípio espiritual. O reino de Deus está aqui na parte superior, tá? no invisível. Né? Ele está desafiando seus seguidores a decidir o que terá o um lugar mais alto, ou seja, o que vai valorizar essa pessoa em seu coração, a comida, a bebida, a veste ou a justiça do governo do céu. Então, no versículo 11 nos disse, né, acerca, olha versículo 21, tá? Mateus 6, 21, né, nos fala que onde estiver o teu coração, aí está é o teu tesouro. Ou seja, aquilo que você valoriza, você ama. E isso que você ama, te domina para você tomar as decisões da vida. Então, se você não percebe, tá? tudo que você valoriza você ama e tudo que você ama direciona a tua vida o que vai levar você a tomar as decisões ou o que está levando você a tomar as decisões em tua vida é aquilo que você valoriza porque você ama ok então Jesus está dizendo pense um pouquinho e perceba o que está governando a tua vida por que você está escolhendo isso que você está escolhendo? Perceba tá? e decida né? o que você vai amar, o que você vai valorizar. Então Jesus nos disse assim. É, Jesus nos apresenta né? aqui mais um importantíssimo princípio. Ele disse, olhai para as aves do céu. O Pai cuida de suas criaturas, das aves, ele ensina que não devemos viver ansiosos. Por quê? Olha só, se teu pai, teu pai, cuida das aves que são criaturas, quanto mais de você que é filho. Né? É, aí está uma grande diferença entre uma criatura e um filho. Agora, eu gostei né, desse texto né, que eu coloquei aí, Mateus 6, 26. Né, quando disse, olhai, para as aves do céu, né? Presta atenção, não é assim, olhar voando passarinho aí, não é só isso, preste atenção nos detalhes, tá? Olhe, perceba, tá? Que esses passarinhos não semeiam, não cegam, nem ajunto em celeiros mas o vosso pai, agora isso é fantástico, olha, o que Jesus está dizendo? O vosso pai as alimenta. Não é o pai do passarinho. O passarinho é uma criatura. As aves são criaturas. Agora diz, o vosso pai celestial se alimenta. E a pergunta é, não tendes vós muito mais valor do que elas? Como é que você está se valorizando? Você acha que Deus valoriza mais um passarinho do que você, que é filho de Deus? Pensa bem, tá? Agora, a ansiedade para nada é proveitosa, a vida não permite mas a ansiedade é cega e a ansiedade é incrédula. A ansiedade para nada é proveitosa, devemos confiar em Deus, pois se Ele provê para o que é passageiro, que o passarinho, como não proverá para o que é eterno você, o teu espírito e a tua alma? O Deus que nos deu a vida também promete sustentá-la enquanto vivermos, né? Então, é, Jesus disse que não ande ansioso por isso algum, né? Porque quem te deu a vida, né? Quem teceu você, tá? Dentro do ventre da tua mãe. Esse tecido nervoso, esse tecido muscular, né? aliás, tá? quem que fez? Não foi Deus que te deu essa vida? tá? É, se Deus te deu a vida, ele não pode te dar a comida. Qual que tem mais valor, a vida ou a comida? A vida, né? Então, se Deus te deu o melhor, como não vai te dar aquilo que é inferior, que é a comida? Tá. Vamos pensar um pouquinho? A vida não permite acréscimos. De maneira muito convincente, Jesus afirma que, mesmo com todos os cuidados que eu venha ter com a vida, ela em nada pode ser acrescentada, porque o plano de Deus é inalterável. Olha, eu achei fantástico isso. Quando nós começamos a perceber aqui, tá? é, que existe um plano. Deus tem um plano. E por mais que eu me preocupe, eu não vou conseguir ir além desse plano. Nós temos uma razão de existência, uma missão de vida. Né? Então, o que, que nós estamos focando? Tá? É, eu estou tentando ir além daquilo. Né? Veja só, faça o que está em teu poder fazer. Entregue nas mãos de Deus o que você não pode fazer. E peça discernimento a Deus para discernir entre ambas. Ou seja, entre aquilo que está no teu alcance, o fazer, no teu poder, o fazer, e aquilo que pertence a Deus, o fazer. Eu tenho que ter esse discernimento. Por quê? Não dá para ultrapassar desse lado. O que está nas mãos de Deus para ele fazer, ele vai fazer. Agora, o que está no meu poder fazer, eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. né Eu coloquei essa formiguinha né, como desenho, porque o sábio Salomão muitas vezes usa essas formiguinhas como exemplos. Ele disse, vai ter com a formiga preguiçoso, ou seja, não basta orar para que Deus mande alimento. Eu tenho que fazer o meu papel, levantar do meu lugar e ir atrás do emprego, atrás do pão de cada dia. Tá? Então, faça o que está em teu poder fazer e entrega nas mãos de Deus o que você não pode fazer e ore para ter discernimento para discernir entre ambas as coisas, ok? ansiedade cega, olhai para os lírios do campo, novamente o senhor nos pede para focar, né? Olha, preste atenção no lírio do campo, Pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece. Ao falar acerca da preocupação com aquilo que devemos vestir, Jesus apresenta os lírios e a erva do campo em comparação com o vestuário humano. Né? Olha só, se Deus, estava dizendo anteriormente, agora voltando aqui, tá? se Deus teceu teu tecido muscular, no ventre da tua mãe, e você está aí, será que ele não pode te dar esse tecido? Hã? Esse tecido? Qual que é mais valioso? Esse tecido aqui ou esse tecido aqui? Se Deus teceu o teu tecido muscular, que é muito valor, de muito valor superior a esta, quanto mais. Não é? Então, aonde está o foco teu? Você está olhando para o problema ou você está é, olhando para a solução? Tá? Onde você está focando? Porque às vezes nos focamos em coisas efêmeras, de menos valores, e não percebemos aquilo que Deus vem fazendo através de nós, por nós, para nós. Olha só, né? porque Deus todos os dias está tecendo um tecido muscular novo dentro de você. Tá? Então, fica tranquilo, diz, para de preocupar-se, né? para de focar no problema e foca no Deus que providencia. Vamos lá aqui. A ansiedade é incrédula. Ao dizer a seus discípulos que são homens de pequena fé, Jesus aponta uma deficiência na fé, na sua ausência, e segue propondo um argumento fundamental contra a ansiedade. A ansiedade, disse ele, é característica dos pagãos e não de quem conhece a Deus tal qual ele é. Agora, meus amados, a fé é pequena? Né? Por que, que ela é pequena? Tá? É nada mais porque ela não é colocada em prática. A fé é como uma semente, Jesus disse, é como um grão de mostarda, tá? Pode ler o texto, tá? Nas traduções literais está escrito como um grão de mostarda, ou seja, como a semente. A semente só cresce, só desenvolve, só produz resultados quando é plantada. Então, a Jesus está dizendo, tá, aqui que uma fé pequena é porque não está sendo colocado em prática. Porque a fé só cresce quando permitimos, é, quando aliás a praticamos. Então permita-se crer, permita-se agir conforme essa fé e colha resultados, vencendo a ansiedade. O Pai conhece as nossas necessidades, estabelecendo prioridades basta cada dia o seu mal. Vamos aqui de volta. Cadê? Isso. Jesus falou acerca de importantes princípios com os quais podemos eliminar a preocupação de nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades, ordena que priorizemos seu reino e vivemos bem a cada dia. O Pai Celeste conhece as nossas necessidades. Esse é um princípio importantíssimo tá, é, para nossas vidas, pois se Deus sabe de tudo o que necessitamos, não existe motivos para um viver ansioso da nossa parte. É, Veja Mateus 7, diz assim, Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra? Aí vai falar da serpente, né? Se o filho pede peixe vai dar serpente, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Olha só, vamos pensar um pouquinho? Olha o que Jesus está dizendo. Será que você é melhor que Deus? Se você é capaz de dar pão quando teu filho te pede pão, Será que Deus não vai te dar? Tá? Então, aqui nós temos uma, um motivo, né? esse é um princípio importantíssimo para nossas vidas, pois se Deus sabe de tudo que necessitamos, não existem motivos para um viver ansioso da nossa parte. Né? É, quando no texto bíblico diz assim: não andeis ansiosos, né? é, não, na tradução aqui da nossa revista, diz: não andeis cuidadosos quanto a vossa vida pelo que há vez de, de comer ou pelo que há vez de beber, né? nem quanto vossas, ao vosso corpo pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então o Senhor nos mostra aqui tá? que não há razão para você se preocupar. Prioridades, né? em vez de este deve ser o objetivo de cada cristão, buscar o reino. Mas buscai, olha só, primeiro, a prioridade, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Então, se você busca aqui primeiro, essas coisas aqui vão ser acrescentadas. O que, que está dizendo em outras palavras? Se eu rego a raiz, Tá? se você regar a raiz da árvore, você valorizar o invisível, os frutos vão vir naturalmente vem. Olha, tá? então regue, valorize a raiz, o invisível, porque os frutos vão vir naturalmente. Você entende isso? Tá? Isso é de suma importância que nos percebamos, porque é o invisível que gera o visível, é a raiz escondida que gera o fruto que é visível. Três, nesse último princípio, Jesus nos afirma como a preocupação pode ser derrotada. Quando aprendemos a arte de viver um dia de cada vez, você abasta cada dia o seu mal. Eu acho bonito eu estava vendo uma frase, né? eu não sei o autor, o autor acho que é autor desconhecido, tá? é, disse assim, ontem, ontem, né? foi história, ontem é história, ontem é história, amanhã é mistério, olha só que é legal, ontem é história, amanhã é mistério, hoje é uma dádiva de Deus, por isso se chama Presente. Então, viva o presente que Deus te deu. Viva o hoje. Basta cada dia o seu mal. Não estresse, não fica ansioso com o mal do amanhã. Mais de 90% das nossas preocupações com o dia do amanhã não se concretiza. Olha só, eu achei interessante essa pesquisa. Ok? Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, Deus os abençoe, nos ensinamos que confiar em Deus é a arma contra a ansiedade, destacamos o cuidado de Deus para com os seus e apresentamos como podemos vencer a ansiedade. Deus nos abençoe, desejo que vocês tenham uma boa EBD, né? e convido você a se inscrever no seu canal, quando você vai receber, tá, sempre a, as lições toda semana, né? assim Deus permitir, ok? E se quiser os slides, manda o WhatsApp no número que está embaixo e você vai receber os slides. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.